Você está apto a escutar a palavra do Senhor? Está conosco aqui o servo de Deus, pastor Ronald. Servo de Deus da nossa casa. Hoje ele vai nos trazer. Eu creio que Deus já tem algo especial no coração dele. Para aqueles que aqui estão. Vamos orar pela vida do servo de Deus. Senhor Deus e eterno Pai. Aqui estamos nesta manhã, Senhor. Felizes, Pai. Porque é um dia que o Senhor nos contemplou, Senhor. Este é o dia que o Senhor Deus fez. E aqui está o teu servo, pastor Ronald, Pai. Que eu creio que o Senhor já preparou no seu coração uma palavra, Senhor. Senhor. Para ministrar para a tua igreja, que o Senhor venha, Senhor, operando através da sua boca, do seu pensamento, do seu sentimento, aquilo que o Senhor quer, Senhor, para o teu povo. Abençoe o teu servo nesta manhã em nome de Jesus. Deus abençoe, Pastor Ronald. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor meus amados. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui e parabéns aos irmãos que já estão aqui cedo, né mesmo que tem, está tendo eleições, mas alguns muito sabiamente escolheram priorizar estar aqui na casa do Senhor e a gente fica flexível ou volta antes, mais cedo ou mais tarde, mas prioriza a casa do Senhor. Parabéns aos irmãos por essa atitude, essa postura, tá? Sou grato a Deus por cada vida dos irmãos, amém? Mas já que estamos em pé, nós vamos... Ler um texto da palavra de Deus, tá? Hoje eu trouxe meu sermão bem grande aqui. Eu vou tentar ser bem ob objetivo, até. irmãos? É, eu acabo anotando muita coisa, né? Que eu quero ver se eu passo alguma coisa mais para os irmãos. Segunda Reis, por favor. Segunda Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. E o versículo 1 vamos ler até o versículo 1 e 2, tá e depois, 1, 2 e 3, tá? aí depois nós lê todo o texto que precisa, eu na verdade todo o capítulo 6, capítulo 7 eu meditei, mas vamos ler esses, quatro, esses três versículos, aí nós é, discorremos. tá 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz assim, Então disse Eliseu, Ouvi, a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quatro leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Amém. Pode sentar-se, Hoje é culto de missões, e esse texto eu já meditei algumas vezes, até já ministrei, mas ontem é, eu pensando... no Deus me direcionou para esse texto E é, e é muito lindo a palavra de Deus né? Porque é, eu Estava vendo esse, esse, O transcorrer do culto né? Como é lindo Quando Deus tem um objetivo né? A falar Obrigado irmão. É, O nosso irmão leu em Salmos 33 Que é o versículo 6 diz Os seus por sua palavra Se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9 diz: Pois ele falou e tudo se fez; ele ordenou e tudo passou a existir. O que que eu estou enfatizando aqui? O poder da palavra, tá? Os seus por sua palavra se fizeram. E Eu tinha colocado um tema: Qual proposta e missão da tua existência? Né? É, mas pensando nesse texto eu fiquei é, até lendo, né? eu li ontem, li hoje cedo, e eu fiquei nesse pontinho, a palavra. E quando comecei a ler esse texto várias vezes, algumas coisas me chamaram, né? vamos falar de missão, vamos falar de propósito, tá? mas é, Deus tem um plano, tenho certeza, Deus tem um plano, um propósito para você, isso existe uma pessoa que pode impedir que o plano de Deus se realice na tua vida. E tá? eu quero que fique bem claro isso. Porque às vezes nós temos chavões pentecostais que não tem fundamento bíblico. Tá? Às vezes alguém diz assim, olha, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir a promessa que fez na tua vida isso não tem fundamento bíblico tá você pode morrer sim tá? e é bem claro na bíblia porque Deus promete a terra prometida para aquele povo que está lá no Egito mas eles saem mas no processo eles não creem, perdem a fé na palavra da promessa logo morrem no deserto tá eu quero pensar nisto nesta manhã, tá? Até que ponto, né, que às vezes nós não paramos para pensar, tá? O que é que estamos pensando? O que estamos falando? Tá? Se você presta atenção rapidamente é, nesse texto que nós lemos, tá? tem várias vezes a, o termo ou o substantivo que coloca então disse, ou seja, alguém está falando. Versículo 1, um, então disse Eliseu. Depois disse, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, tem outra palavra. Deus está falando. Tá? E aí tem o capitão, do rei ele respondeu: Você está falando. Aí vem os leprosos, entre eles disseram: uns aos outros estão falando. Eu fiquei lendo o texto, falei, mas Senhor, o Senhor deixou bem claro isso tão pontual. É como Deus nos chamando a atenção: tá? o que é que você está falando? Porque Deus, pela Sua palavra, criou tudo. E eu sei que você já sabe que você é filho de Deus, criado a imagem e semelhança. Logo, você também é igual ao Papai, as Tuas palavras também criam. Não igual a ele, do nada, assim, Deus chama esses existência do nada. Mas nós criamos uma atmosfera, uma circunstância, um estado em nós, tá, que nos leva a conquistar aquilo que Deus prometeu ou não. Então, o que nós queremos perceber aqui? Tá? que existe aqui no contexto geral tá? alguém que está numa zona de conforto tá? e eles vão começar a questionar tá? é, e eu fiquei lendo por que é importante às vezes nos questionar que aquilo que estamos vivendo confortavelmente mas não é nada confortável Tá? ou se eu estou num estado como vamos colocar de forma geral agora dando uma introdução os quatro lepros estão sentados confortavelmente só que eles percebem que ficar nesse estado confortável não é confortável como assim? porque eles dizem assim olha, se ficarmos aqui sentados nós vamos morrer de fome então presta atenção qual o estado que você está vivendo confortavelmente... Mas você lá no profundo sabe... Que lá no futuro... Isso não vai ter nenhum resultado confortável para você... Pense um pouquinho... Tá? E vamos perceber também aqui... Tá? Como tá? é possível a gente sair desse estado... Tá? É, que nos trava... Tá? E deixar uma história escrita independente, tá? eu quero deixar bem claro isto, independente das questões externas ou alguns pontos que nós olhamos para nós e acreditamos a princípio que é algo limitador. Eu acho interessante, porque são leprosos, são quatro pessoas leprosas, eles estão fora da cidade, ou seja, não são pessoas de influência, tá? não são pessoas queridas dentro da cidade, mas estes quatro homens vão escrever história, vão deixar o legado. Eu quero que você pense com você mesmo. O que que Deus quer? E eu fiquei pensando nisso hoje cedo, né? E por isso que eu fiquei anotando aqui um monte de coisas, né? Aqui leprosos, né? Vamos no texto, né? Parte por parte. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim disse o Senhor, amanhã...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 E existe uma fome tão grande, é o versículo 24, do capítulo 6, você pode ler, tá? bem a e cerca, né? e há uma fome tão grande que eles estão comendo jumento. E uma cabeça de jumento, que praticamente só osso, custa 80 ciclos de prata. E agora o profeta vem e disse tá, que um alqueire de farinha vai ser por um ciclo, ou dois de cevada por um ciclo, ou seja, as proporções são muito divergentes. Eu estou pagando hoje, vamos dar um exemplo de, para o nosso contexto: tá? uma cabeça de jumento, vamos dizer assim, 80 reais, e amanhã o profeta está dizendo que Deus falou que vai ter farinha tá? por um real. Não. O profeta, ele fala e o capitão diz Não, não, não, respondeu ao homem de Deus tá? Então, primeiro ponto Existe uma realidade externa Existe fome, existe a cerca O inimigo está às portas tá? E isso fica tão sério Só ampliando mais um pouquinho essa questão Que uma mulher grita ao rei E diz, socorre-me o rei disse assim, como eu vou socorrer você se Deus não te socorre? Aí essa mulher disse assim, olha, socorre-me. O rei disse, tudo bem, fala, o que, que você tem? A mulher disse, olha, eu fiz um acordo com uma mulher aqui, com minha vizinha, que nós íamos comer o filho dela essa semana, e agora essa semana, aliás, o, filho, o meu filho, essa semana, e nessa outra, agora é seu filho dela. Mas ele escondeu o filho. Estou com fome. Aí o rei rasga a roupa e diz, meu Deus, o pessoal está comendo seus filhos. Imagina como que está a situação, a fome que está nessa circunstância. E o rei, quando escuta isso, no versículo 31, capítulo 6, você pode ver, ele disse Assim me faça Deus o que bem lhe aprover Se a cabeça de Eliseu, filho de Cefate, lhe ficar hoje sobre as sombras Interessante, tá? O rei disse assim tem um culpado por esta situação É o profeta Eliseu por que, que o rei está pensando assim? Eu gosto de pensar os pensamentos dos autores. Por que, que ele está pensando assim? Se você vê anteriormente, alguns versículos anteriores do 24, você vai perceber que antes o rei da Síria mandou um exército para prender Eliseu. Só que Eliseu orou, cegou eles e mandou de volta para casa. tá? depois de alguns atendimentos. E agora de novo, bem a o exército e o rei já pressupõe. Já tem uma ideia. Diz assim, olha, se antigamente o rei mandou os soldados para prender Eliseu, certamente de novo mandou seu exército para prender Eliseu. Logo, o culpado é Eliseu. Quantas vezes, irmãos, nós criamos uma verdade baseado fundamentado em uma experiência que nós tivemos no passado mas que não tem nada a ver com o presente Nós nós criamos essa verdade não, aconteceu há um tempo atrás certamente essa pessoa está fazendo a mesma coisa de novo culpado o rei Antes de pensar do seu estado, da sua situação com Deus Ele pensa em achar culpados Eu quero dizer claramente para você Enquanto você ou eu procurarmos culpados pelas mazelas da nossa vida Nós não sairemos desse estado Isso é algo muito interessante aqui. Ah, Eliseu o culpado, vou matar ele. Olha só. E quando Eliseu disse, assim disse o Senhor, o capitão, que é bem próximo, disse assim, cujo braço o rei se apoiava, respondeu. Ainda que haja um milagre, Deus abre as janelas do céu, não vai ocorrer. Escuta isto, respondeu. O que é isso? Reação. O que determina o como você está se sentindo agora é o como você está reagindo às circunstâncias que estão ocorrendo aqui fora. O problema não é o problema, o problema é como você responde, como você reage ao problema. Presta atenção nisso. O capitão responde, ele reage. Mas Deus falou, Deus disse. O capitão está dizendo: Ó, oh, eu estou vendo miséria, eu estou vendo fome, eu estou vendo mulher comendo criança. Logo eu respondo conforme eu estou vendo com esses olhos. E aí é o problema ou eu creio naquilo que Deus disse, o que está escrito, ou eu creio no que meus sentidos naturais estão me comunicando, meus sentidos naturais, meu olho pode estar vendo uma coisa, eu posso sentir o arrepio talvez do inimigo, eu posso estar vendo o inimigo, mas não importa, Deus disse, vocês percebem aqui, o rei falou, Elias falou, o Eliseu, aliás, falou, o capitão falou, e conforme cada um fala, cria dentro dele um estado. Um está animado, confiante que Deus vai fazer o um milagre, outro está procurando culpados, outro está dizendo: ah, não, o que? Eu estou vendo, rapaz, você me quer dizer que aquilo que estou vendo é mentira. Pense um pouquinho. Tá, nos, então assim diz o Senhor né? E é, o rei, tá, ele procura né, é, seus culpados tá? Então o desafio aqui, primeiro ponto O desafio tá, é em acreditar naquilo que Deus disse Ou nas circunstâncias que estão acontecendo O que, que eu vejo determina tá, a minha reação O que, que eu vejo, eu quero dizer aqui dentro Tá? Porque esses folhos tá? só são receptores né? Agora, o que, que eu penso, o que eu acredito É determinante quanto ao que vejo Elias está vendo o rei da Síria? Está Está vendo o exército? Está Só que Elias, ou Eliseu, aliás Ele está crendo aqui Aqui Que Deus vai fazer algo É bom a gente, às vezes, desafiar estes sentidos naturais. Agora vamos para o versículo 3. Assim, antes, no finalzinho do versículo 2, Eliseu responde ao capitão, Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha o que o profeta está dizendo. Você, capitão, seguia... Por teu olho natural, e isso vai trazer um resultado para você natural. Você está dizendo: Não, não vai acontecer nada, vamos morrer de fome. Então, vai acontecer desse jeitinho com você: você vai ver mesmo a teu pão, a abundância, mas você não vai participar. Como é poderoso isto, irmãos. E você pode ver, no final desse capítulo, disse, é, aconteceu conforme o profeta disse. O que é que você está falando? O que é que você está acreditando? pensa um pouco. Onde você está? O que você está vivendo hoje é resultado daquilo que você acredita. Pensa, por favor. Estou lendo a Bíblia. Tá? Vamos ler um pouquinho mais o versículo 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais oh, disseram, falaram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Eu acho muito bonito isso aqui. Porque os quatro leprosos começam a conversar, e olham para si mesmos né? leprosos fora da cidade agora, como que eu vou interpretar, como que eu vou ver a minha vida na circunstância que eu estou vivendo né? aqueles leprosos dizem assim nós estamos fora da cidade, vamos morrer sentados aqui, nós temos que fazer alguma coisa diferente porque se continuar se continuarmos fazendo a mesma coisa que estamos fazendo, vamos ter os mesmos resultados que sempre temos então vamos nos levantar, vamos fazer algo diferente. Se ficarmos sentados, tá, vamos ficar até morrermos. Que tal você pensar em fazer algo diferente daquilo que você está fazendo para ter resultados diferentes? Que tal a gente duvidar das nossas verdades? Porque eu acho que aquilo é verdade, eu não vou mudar, vou continuar fazendo do mesmo jeito, mas às vezes Deus está proporcionando oportunidades. Como que você pensa sobre o seu estado? Eu fiquei pensando sobre os leprosos, porque pela lei, eles estão debaixo de uma desgraça, né? Com lepra, provavelmente alguém julga que foi pecado, estão fora da cidade. Mas eu quero que você pense. Será que é uma desgraça? Ou será que é uma oportunidade para alcançar uma graça? Olha, olha. Preste atenção Será que esses leprosos estarem fora da cidade Excluídos aparentemente Será que é uma desgraça Ou é um projeto de Deus para uma graça Segundo ponto Será que eles são rejeitados mesmo Ou será que estão separados para uma missão com Deus Meu Deus, aleluia Será que precisa que todo mundo apoie você? Ou será que precisa somente quatro pessoas? São suficientes porque eles pensam acreditam igual a você. Como você olha as suas circunstâncias? Ah, Deus me colocou uma lepra, eu estou desgraçado. Calma, quem sabe essa lepra... Não é desgraça, é graça. Perceba, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pode curar lepra. Eu estou dizendo que você deve viver e aprender a desfrutar o dia chamado hoje. Independente de como você esteja vivendo Estou com lepra, não importa Deus tem uma graça mediante essa lepra Se amanhã eu curar, glória a Deus, estarei curado Mas hoje eu estou com lepra Hoje vou viver com essa lepra E vou fazer que essa lepra transforme Aleluias Esses leprosos Eles dizem, eu acho fantástico eles para que estaremos nós aqui, sentados, até morrermos? Se dizermos... Olha, olha, escuta bem esses sinônimos de falar, dizer, tá, responder. Escuta as palavras, porque essas palavras estão comunicando o que eles estão pensando. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também... Morreremos bom, vamos, pois. Agora, e demos conosco no arraial dos ciros Olha só, vamos aprender com os leprosos Primeiro, se você está num estado que você se vê limitador. Leproso, aparentemente rejeitado, aparentemente desgraçado, sentados lá, vão morrer, mas pense um pouco. Se eu ficar aqui do jeito que eu estou, nada vai acontecer. Então, eu vou procurar opções. Eu acho bonito porque esses leprosos eles começam a pensar procurando opções. Opção A: entrar na cidade. Bom, lá tem morte, vão morrer de fome. Opção B: ficar sentados aqui. Vamos morrer de fome Opção C Lá, no, lá na terra do inimigo Nos assírios, no acampamento dos assírios Tem alimento Aí alguém disse assim Ah, mas se morrermos Bom, se morrermos Só vamos morrer Porque ficar sentado morre, entrar na cidade morre Então, temos uma oportunidade Mesmo que seja um 0,01% Lá no campo dos assírios Temos a oportunidade de viver é melhor ter uma escolha do que nenhuma escolha. É melhor uma atitude do que nenhuma atitude. As pessoas às vezes se travam, têm medo. Olha só que lindo esses leprosos pensando, tá? Agora o que que eles têm consigo mesmo esses leprosos? A própria vida. É a única coisa que tem. E eles estão dispostos a abrir mão das suas vidas. Se morrermos, tão somente morreremos. É melhor é melhor tomar uma decisão, fazer algo do que eu entrar na história por nunca ter tomado decisões. É muito melhor você se atrever a agir Do que você morrer sentado Sem resultados A vida não tem sentido assim Atreva-se a tomar decisões Há riscos, sim há riscos Talvez você não vai conseguir aquilo que você quer conseguir Talvez, mas e aí? Pelo menos você tentou Você fez o seu melhor Você tomou decisões Atreva-se a agir, então, disse, tão somente morreremos. Agora, disse: se fizermos algo, né? vamos fazer alguma coisa? Ou seja, entre eles começam a pensar: gente, eu acho que tem um propósito para que nós existamos, não? Se Deus nos permite estar fora da cidade, aqui nessa circunstância, leprosos, deve ter alguma coisa que Deus quer com nós. Eles vão lá, vão seguir o texto, diz assim, Vamos, pois, agora e iremos com o arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. É gostoso isso, né? Quando a pessoa tem valores superiores. O que movimenta a tua vida são os valores, tá? Se eu tenho um valor aqui, não importa, eu vou morrer, não vou morrer, não importa, eu tenho algo que me impulsiona a fazer algo, isso é missões. Hoje de manhã, na escola bíblica, falamos de Daniel Berg e tá? Quem não veio na escola bíblica perdeu, lamentavelmente, que eu, tenho, eu trouxe um material extra, <risos> tá? Veja só, Daniel Berg e Gunavring vieram fazer missões aqui no Brasil sem ter nenhuma promessa de emprego, sem ter uma casa onde se hospedarem, sem terem recurso financeiro, nenhum apoio de igreja. Mas eles disseram, Deus tem um plano e nós vamos. Aleluias! Esses leprosos dizem, se morrermos, tão somente morreremos. Versículo 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. Ponto. Até quando você vai esperar para tomar a tua decisão? Ah não, amanhã eu faço. Ah, amanhã, semana que vem eu, eu, eu faço. Pode deixar, eu faço. Deixa eu dizer para você, não existe amanhã. Só existe o hoje Só existe o agora Porque quando amanhecer amanhã Vai ser o hoje Você percebe? Não existe amanhã Agora diz, ah, amanhã vou fazer Esses leprosos dizem, não não, não, não, não Agora Nós pensamos agora, nós decidimos agora Agora mesmo, vamos lá Está mais escuro, está de noite Não importa Levantaram-se ainda ao anoitecer Para se dirigir ao raial dos ciros Eu creio, irmãos, tenho certeza disso Porque Deus tem bênçãos para você Só que Ele espera a tua atitude Ele espera a tua postura Eu vou, eu vou Não importa, eu vou Não tem dinheiro, não importa Não, tem, não importa Eu vou A decisão, irmãos, tem um poder maravilhoso então chegaram ao arraial, a entrada do arraial E eis que não havia lá ninguém Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros O ruído de carros e de cavalos E o ruído de grande exército, De maneira que, escuta agora Disseram Olha só, eu acho bonito Eu sublinhei na minha, na minha Bíblia essas palavras Como as palavras têm poder Deus está se movimentando Enquanto, olha só Quando os leprosos decidem se movimentar Deus se movimenta Você quer movimentar Deus ao teu favor? Por favor, se movimente Sai desse estado Levanta Deus tem grandes coisas para você Aleluias, meu Deus, como isso é bom. Quantas vezes nós jogamos culpa a Deus, mas Deus não faz. Deus prometeu, cadê a promessa? E Deus olhando lá de cima disse: mova-se. Tira o bumbum daí onde você está sentado, pelo amor de Deus, se mova. Eu quero me mover, mas você precisa se mover primeiro. Crendo na palavra. Aleluias. Quando eles estão andando em direção ao campamento dos Sírios, Deus se moveu. Fez ruídos e cavalos, de exércitos. E os sírios disseram uns aos outros. Olha só, como que a nossa cabecinha tem poder de criar derrotas, fracassos? Eles disseram, certamente o rei de Israel alugou contra nós os reis dos seteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Olha os sírios pensando... Nossa, eu ouvi um, você ouvi um barulho? Ouvi. Meu Deus, o que será isso? A mente é criativa e ela cria assim: sou um exército de Israel, é o exército que está vindo contra nós, é muita gente, escuta o barulho. Quantas vezes nós não caímos nessa, né? Você já teve algum momento em casa, quando estava lá sentado, assim, tranquilo, e viu um vulto? Meu Deus, o que é isso? Tem um vulto. Né? Você liga a luz, é a roupa que está pendurada lá, não é nada. Nós criamos nossa mente assim. E estes sírios, quando escutam um barulho, eles dizem assim, o rei de Israel alugou para eles o Exército, dos ceteus dos egípcios, estão vindo contra nós. Agora, o que é a questão? É que quando você pensa algo, e você fala isso, vem uma sensação aqui, no caso dos Sírios, o medo. E esse sentimento levou a eles ter uma atitude. Veja o versículo 7. Pelo que, ou seja, por aquilo que eles pensaram, acreditaram, falaram, pelo que eles se levantaram e fugindo ao anoitecer. Você percebe o texto? que os leprosos ao anoitecer se movimentam e os sírios ao anoitecer correm como é gostoso isso irmãos Deus está esperando irmãos até quando que eu vou ficar estagnado, parado projetos de vida parados sonhos parados e o tempo vai passando, irmãos. O tempo não espera. Eu li uma frase outro dia que disse assim, se você não sabe valorizar o tempo, o tempo não te valoriza. Se você não valorizar o tempo, o tempo não te valoriza. Como você está lidando com o tempo? Então, deixaram suas tendas, tá? os sírios, né? Pelo que se levantaram, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Presta atenção nisso agora. O que, que os leprosos abriram mão? Da vida. Ah, vamos lá, se morrermos, então somente morreremos. Ou seja, não importa se eu estou correndo risco de vida Mas se eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer a coisa acontecer Vai acontecer Vencedores tomam atitudes Fazem a coisa acontecer Perdedores têm medo dos resultados E fogem para salvar a pele, a vida Quem você decide ser hoje? Um vencedor? Eu creio que sim, não é? Os sírios fugiram para salvar a vida. Olha só. E chegaram, ou chegando, pois, aqueles leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram prata, tomaram ouro, vestes e se foram. E esconderam, e voltaram, e entraram noutra tenda, e mais coisas dali também tomaram. Olha só, irmãos, existe abundância, existe plenitude, existe prosperidade aguardando você. Mas depende de você, depende da tua atitude, o que você valoriza. Agora, nós estamos em culto de missões. E nós temos que perceber uma coisa. Tudo, tudo, tudo que Deus investe em nós, tem um propósito maior que nós. Tá? Isso deve ficar claro. E agora eu creio que já está ficando mais claramente para você, que aquilo que era uma desgraça, ser leproso, está se transformando em graça Porque se eles não fossem leprosos, estariam presos dentro da cidade O fato de serem leprosos, de estarem fora da cidade, lhes deu oportunidade Para terem o melhor que Deus tinha como você julga o teu estado que está vivendo? Ah, minha vida é uma desgraça Comigo só acontece o um mal Olha como estou, desempregado, doente Ah, olha minha vida, que desgraça Muda isso Olha, perceba Deus tem algo maior através disso que você está passando Perceba Ah, fomos rejeitados Agora esses lepros estão pensando diferente. Deus nos separou para uma missão. Eu não fui rejeitado, não. Deus me escolheu, me separou daquele meio para uma missão especial. Aleluias. Quanta gente se sente rejeitado, rejeitada, pelo amor de Deus, Desfrute este momento Valorize isso Abra teus olhos Já perceba O que Deus tem Talvez aqueles leprosos poderiam dizer Nossa, nós não temos todo mundo do nosso lado Só nós quatro Mas se todo mundo estivesse do lado deles Eles não estariam desfrutando o que estão desfrutando As pessoas que estão com você são as pessoas que precisam estar com você Valorize Valorize essas pessoinhas que estão do teu lado Porque elas são as pessoas escolhidas para estar com você nesse momento Não importa como sejam, qual o estado delas, mas valorize Você entende isso? Eu acho interessante porque somente quando as pessoas morrem Uma grande parte de nós valoriza a pessoa eu gosto daquela frase que disse alguém: Não traga de presente para mim uma coroa de flores, me dê uma rosa enquanto estou vivo. Quando estou morto, vai levar uma coroa de flores? Disse: Dispenso isso. Me dá uma rosa e é suficiente, mas quando estiver vivo, valorize as pessoas. Esses leprosos se dão conta que o estado que estão vivendo naquele momento é uma oportunidade para que eles sejam instrumentos de Deus. E aqui está a missão, aqui está o propósito. Eu quero que você perceba que você é um instrumento de Deus. Este é uma razão de existência para você. Existe uma missão para você. Então, depois que eles comeram, pegaram ouro e prata, eles disseram, no versículo 9: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é de boas novas e nós nos calamos. Ou seja, temos uma boa notícia, temos um evangelho, nós temos, estamos com a barriga cheia, estamos prosperando, mas certamente, Deus não está dando isso só para nós. Isso é um pensamento perfeito. Tudo que Deus te dá, não é só para você. É para a gente compartilhar. Eles disseram, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora! Agora! Pois, vamos e anunciemos a casa do rei. O gente decidida, não? Podia esperar até amanhã, né? Não espera. Esses leprosos são proativos. Pensa, toma a decisão, vamos fazer a coisa acontecer. Se esperarmos até a luz da manhã, pode vir uma desgraça. Podemos ser culpados vamos agir agora isso é gostoso com esses homens tá, irmãos, que nós vamos aprendendo hoje quando eu decido penso, tomo atitude, faço a coisa acontecer acontece não, vou esperar que melhore a situação não vai melhorar, desculpe mas não existe perfeição aqui não se você não agir agora pode ser que venha alguma coisa negativa não estou dizendo que vai ter uma praga na tua vida, tá? mas você não vai ter tudo que Deus tem para você ter. Então vieram e bradaram os porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao Royal dos sírios e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram E fizeram anunciar a nova No interior da casa do rei Olha só Escuta o que esse leproso está dizendo Ó, oh, Nós, nós fomos lá Nós pisamos lá, nós comemos Nós pegamos ouro prato Nós estivemos lá Agora veja o que o rei disse Levantou-se o rei de noite E disse aos seus servos Está falando Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram? Olha, esse rei é fantástico, tem uma mentalidade tão negativa. Ele cria o fracasso rapidamente assim na sua mente. Como é possível ter pessoas que já olham para o futuro e dizem assim, não, não, não, não, vai dar errado esse negócio. Olha o que o rei disse. Então ele disse, né? Respondeu. É, agora, pois, eu vos direi que o que os sírios nos fizeram, bem sabem que eles estamos enfaimados, fazer com muita fome, por isso saíram do arraial, se esconderam pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Olha só o que o rei disse, que Deus agiu deu nada, rapaz. É o inimigo que se escondeu lá no mato, para que nós abriamos a cidade. E quando nós abrimos a cidade, aí eles vão entrar e vão nos matar. Como é que o medo é criativo, irmãos? A incredulidade é o oposto da fé. A fé, ela vê o que não existe, né? Na realidade ainda. O medo, a incredulidade também o medo é a mesma coisa. O medo é uma fé negativa. Ele acredita mais nos seus sentidos naturais, nos seus conceitos, nas suas verdades. O rei diz assim, não, vocês estão enganados. Mas, mas rei, os leprosos estiveram lá. Os leprosos comeram, beberam, estão ricos. Não, é o inimigo que está querendo alguma coisa. Louvo a Deus, no versículo 13, por um dos servos do rei. Não fala nome, não fala cargo, só diz assim. Então um dos servos respondeu e disse. Tomem-se, pois, cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já morreram ou já pereceram. Enviamos homens e Vejamos. Olha que esse, esse servo é muito inteligente, né? Ele disse assim, "O oh, rei, o senhor só acredita no que o senhor vê? Tudo bem, rei, eu respeito o senhor. Então vamos fazer o seguinte, pega alguns soldados, manda lá para ver. Tá? Eu acho bonito isso. Ele não desrespeita o rei. Tá? O senhor acredita no que vê, então vamos lá, vamos ver. E então o rei... Tá, um, é, vai mandar né? Vou ler rapidinho aqui Tomaram pois Dois carros, dois cavalos E o rei enviou os homens após o dos sírios Dizendo, Ide e vede. Foram pois até lá ao Jordão E esse que todo o caminho estava cheio de vestes De armas dos sírios Na sua pressa tinha lançado fora Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei Tem gente, irmãos Que só acredita no que vê a Bíblia não diz que Jesus já curou tantas pessoas, já libertou tantas pessoas? A pessoa diz, não sei se eu creio, eu não sei. Como a gente, às vezes, cai nessa armadilha do rei, né? Então o povo, eu não vou ler tudo, tá? Então o povo sai, correndo, para pegar tudo que Deus tinha providenciado. Só que acontece uma coisa aqui, o rei colocou o capitão para ficar lá, para na porta, tá? E o povo sai e atropela aquela pessoa, ao capitão do rei. E disse o texto assim, para nós terminarmos já. Como falara, escuta isso, como falara, disse o homem de Deus, né? como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei disser a ele, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas mais ou menos vender-se aos dois alqueiros de cevada por um ciclo, uma flor de farinha por um ciclo, a porta de Samaria. Ponto. Até aí está tudo bem, né? Só que o texto continua dizendo que também o que o capitão falou se cumpriu. Olha o que eu disse. A fé tem um lado positivo e tem a fé negativa. O que você pensa, o que você crê, o que você diz, vence a existência. Veja, versículo 19. Aquele capitão respondera ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse de no céu, poderia suceder isso? Segundo essas palavras, disse o profeta, lembrando, Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e morreu. O próprio capitão deu a sua sentença: Ah, mesmo que haja um milagre, não vai acontecer. Tudo bem, não vai acontecer para você. Mas que Deus vai fazer? Vai fazer. Pode orar, pastor pode orar, vamos ficar em pé por favor irmãos eu não sei o que que você tem se proposto para você mesmo eu não sei que desejos você tem, que sonhos você tem, que planos estão guardados na gaveta até quando você vai ficar parado sem tomar decisão eu quero orar nesta manhã para que o Espírito Santo Motive você Paulo disse que o Espírito que Deus nos deu Não é de covardia, é de coragem Não é de medo, de temor, é coragem Vamos orar, papai Obrigado por tua palavra, Senhor Amado Deus, eu rogo Pelo teu Espírito Santo Sonda nosso coração Pai, vem agir nas nossas vidas Revela a cada um de nós O que nós temos acreditado até hoje, papai Que palavras temos falado Os resultados que temos tido, pai Eu rogo, vem pelo teu Espírito Sonda o mais profundo dos nossos pensamentos O mais profundo dos nossos desejos Amado Espírito, vem agir na nossa vida o Senhor nos dá uma visão, para que nós vejamos a missão que o Senhor tem para nós, os propósitos que o Senhor tem para nós, porque eu creio Pai, piamente Senhor, que o Senhor tem algo a mais para nossas vidas, abençoa com os teus servos, abençoa com os teus filhos, opera milagres nesta manhã, em nome de Jesus, papai, abre os sonhos do entendimento, ilumina Senhor, os sonhos do entendimento, e haja clareza agora dos teus planos e propósitos e missão para essas vidas, em nome de Jesus, amém.